Extra, extra, a Uber vai dar dinheiro para os motoristas, é isso mesmo meu amigo que você está escutando, a Uber resolveu tirar um pouco ali do bolso delas para poder ajudar os motoristas nessa época de coronavírus, nessa pandemia mundial, quer saber mais sobre esse assunto? Assista esse vídeo até o final, já senta o dedo do botão de like aqui abaixo e vem comigo. <música> Provavelmente você que está me assistindo deve ter recebido um e-mail ou uma mensagem exatamente igual a essa aqui, certo? E nessa mensagem você chegou a ler as letrinhas miúdas? Pois é, a Uber, ela se dispôs a dar um extra para os motoristas, a tirar o dinheiro do bolso dela para dar um dobro, praticamente, né um dobro para os motoristas que receberem um extra dos passageiros. Mas presta muita atenção nisso aqui que eu vou te dizer para você. Vamos ler aqui rapidinho uma coisa muito interessante que eu quero que deixar muito claro para você que está fazendo corrida durante essa pandemia ou não está fazendo corrida, que é algo que provavelmente vai deixar você feliz ou não, olha só isso aqui, sabemos que muitos parceiros estão nas ruas movimentando o que mais importa enquanto outros parceiros não podem estar, pensando em apoiar todos vocês, mandamos uma mensagem para a nossa comunidade sugerindo que dê um valor extra em suas viagens, sejam novas ou antigas, isso mesmo, Inclusive em viagens passadas, feitas até 90 dias. Assim, mesmo aqueles parceiros que não podem estar na rua neste momento, podem ter um complemento nos seus ganhos. Então, essa ação da Uber vai ajudar você que está parado, que não pode estar fazendo corrida durante esse momento de pandemia, e pode ajudar mais ainda você que está trabalhando durante essa pandemia do Covid-19. Mas é aí que está um pequeno problema: esse valor de extra ele será pago em três etapas primeira etapa será no dia 27 de abril agora já no dia 27 já vai receber o acúmulo de todos essas que você receber durante essa semana do dia 22 ao dia 26 depois você receberá uma outra remessa de extras dobrado no dia 4 de maio que você receberá do dia 27 ao dia 3 e outra remessa no dia 11 do 5, na qual você receberá do dia 4 de abril até o dia 6. A partir do dia 6 até o dia 11, você não recebe mais nada. Então essa promoção só é válida do dia 22 de abril até o dia 6 de maio. Aí você deve estar tipo assim, ah, mas a Uber só vai dobrar o valor. Ela deveria abaixar as taxas, ela deveria tirar o dinheiro do bolso e tudo mais. Olha, a Uber ela é uma empresa. Assim como qualquer outra empresa que você já tenha trabalhado. Fala para mim qual foi a única vez ou aquela vez que o seu patrão te ajudou a o próprio dinheiro do bolso para poder te ajudar a resolver algum problema na sua vida. Nenhuma, né? Geralmente eles te emprestam dinheiro ali e isso quando emprestam, e depois querem o dinheiro de volta, aqui a Uber pelo menos ela está trazendo diversos benefícios como o auxílio para os motoristas que contraíram Covid-19, extra para os motoristas que trabalharem ou que trabalharam durante os últimos 90 dias na Uber que eles vão enviar essas mensagens para os passageiros derem um extra para vocês, reembolso no álcool em gel, máscara e luvas e diversas outras coisas que eles estão fazendo para poder ajudar você que é motorista, eu até concordo que deveria haver uma redução na taxa durante esse período de pandemia, isso você está totalmente certo, mas pelo menos ela não está deixando todos os motoristas a Deus dará, ela está dando pelo menos alguns benefícios para poder ajudar você durante esse período de pandemia. E como que eu posso fazer então, Lucas, para poder ganhar mais tendo mais gorjeta dos passageiros? Simples, a primeira coisa que você deve fazer, seja mais simpático, faça um atendimento diferenciado, deixa de ser esse ranzinza que você é, eu tenho certeza que com uma boa conversa, uma boa forma de atendimento, um bom dia, uma boa tarde caloroso, um belo sorriso no rosto, já vai fazer com que o passageiro se sinta muito mais à vontade e te dê uma gorjeta no final da corrida. Uma segunda dica é que você mesmo peça durante esse período aí do dia 22 ao dia 6, peça para o passageiro te dar uma gorjeta, mas de uma forma mais sutil, não tipo assim você chega e fala, ó, oh, me dá uma gorjeta aí não, coloca alguns avisos aqui nos bancos de trás, falando sobre esse extra que a Uber vai dar para te ajudar e tudo mais, eu tenho certeza que muitas pessoas são solidárias e vão te ajudar, te dando ali uma gorjetinha de um, dois, 3, ali não importa o valor que vão te dar, porque vai ser dobrado pela Uber e uma terceira dica, é que você faça o diferencial, eu sei que tem muitos motoristas que são contra água, bala, são contra um atendimento diferenciado devido às taxas baixas, mas se você fizer um atendimento totalmente diferenciado, sorriso no rosto, oferecer, sei lá, uma balinha ali no carro, não precisa ser água, mas tipo também colocar um álcool em gel, mostrando a sua preocupação, com o passageiro, eu tenho certeza que ele vai te dar uma gorjeta no final da corrida fora as suas cinco estrelas. Então se você colocar essas três dicas em prática, eu tenho certeza que você vai ganhar um dinheirinho legal durante esse período dessa promoção da Uber. Pense em algumas formas que faz com que seu passageiro se sinta feliz e dê uma gorjeta. Eu te dei três dicas top que podem te ajudar, mas você pode também pensar em outras formas que o passageiro também se sinta muito feliz e te dê uma gorjeta. E este é o vídeo de hoje, gostou dessa notícia? Mande aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião, compartilha com todos os seus amigos